Gente, eles estão brigando. Tô colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, tá sem massa. Fabiana, Fecha aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eles não querem ficar do que Fecha aí, cara. Tem que fechar, que eles estão brigando. <risos> Fica quieto aí, meu filho. Papai tem que levar vocês. <risos> Ei, hey, Rex, só tomar injeção? Rex, vamos? Tomar injeção? <risos> Tenta, é gostoso. Não, tá? Eu penso. só um. Ai, é guloso. E ramagada quem.. Ah Zé. Ah Zé, quem comeu a ração? Vamos lá, toma aí, uma agulhadinha. Não doeu, não doeu. Agora que doeu, Agora, agora que doeu, Rex. Agora. E quem? Tudo eu, né, Rei? Tudo eu. Ninguém